Em um dos grupos mais embolados da Libertadores, o tricolor carioca foca nas oitavas de final. E no Rio de Janeiro, o Flusão vai mostrar a sua força. Noite de Copa. Fluminense e Júnior Barranquilha. Nesta terça, 9h15 da noite. É Libertadores da tela do SBT, bota talento, que eu boto emoção.